Bom, gente, eu cheguei aqui na, é, no corredor do inferno Bom, e esse aqui é o lobby Pronto, já viram o lobby, bora começar Eu acho que essas bagulhas iniciando não é pra pular não, né? O que tem que fazer aqui, gente? Ah, gente, mas com isso não, eu vou morrer Ah, porque eu entrei nesse jogo, é igual a torre do inferno, mas aqui é o corredor Calma, morri? Morri Ô louco, ó, o jeito que morre. Gostei demais. Eu não vou conseguir. Vai, só vou tentar. Só vou tentar essa. 5 minutos. Se eu não conseguir, eu não vou mais. Mentira, eu posso tentar uma segunda, mas no próximo vídeo. Se vocês quiserem.. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sei que eu não consigo. Acho que alguém já chegou. Gente.. O povo joga bastante, hein? Então já que um já chegou, o tempo... o tempo está mais acelerado Eu vou, eu vou tentar ir no próximo Ué gente, eu caí no buraco! Ué, eu caí no bagulho, sai gente, meu deus, na minha frente Assim, eu não, eu não pido licença não, eu já mando logo pra sair da minha frente Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu tô sentindo que eu vou morrer. O que eu tenho que fazer aqui? Pode pular aqui? Pode, pode, pode. pode. Gente, já é uma grande coisa, eu tô na amarela. Aí vai o diabo aqui passando rapidamente. <risos> Aí eu vou e morro também no mesmo lugar. Calma. Ai, ah, eu morri no mesmo lugar. Eu não vou conseguir o tempo. Já, já está muito diminuindo. Pico, pico. Então vai, vai, pico. Quero ver se você é pico das galáxias. Qual o nome do cara, gente. A ah, gente, ah, eu não consigo. Eu tremo demais. Ai, alec. Ai que lag. É o leque, é a tremedeira, é a dor de cabeça E eu, eu, com dor de cabeça, eu fico jogando É assim Se eu não me jogar, eu me corta, Oh, meu Deus, Deus Quanto tempo, eu acho que eu vou ver Vou, vou, vou ver a faca hoje hein? Quanto tempo Ah, gente, aí o menino pico caiu comigo, velho. Esse daqui Tá com o nome roxo em cima Ué, que isso, velho? Oxi, que isso, velho? Ué? Ok, voltou, né? A câmera do capeta tá fazendo alguma coisa. Ó, eu vou mais uma vez encerrar, não vai dar tempo. Vamos ver se muda pro fácil um pouco. Ah, é 10 minutos, gente, mas provavelmente alguém vai conseguir. Corrida. Ué? Não... Ah, tinha um bagulho ali, velho povo, povo na minha frente, falta de respeito comigo, é bem, é bem, vai, passa na frente, miséria, ai que agonia, tá bom, eu vou, eu vou, <risos> é tão bom esse, esse bagulho quando morre, é muito engraçado, cai igual um peixe morto, mano, meu pecado, é assim gente, deixa eu te contar a história, puta que eu tô uma bosta, entendeu? Eu quero pular ali, ele pula ali, entendeu? Mas ele pula ali do outro lado. Que isso? Iniciante. Plumi do moleque. Eu também sou iniciante. Ah, gente, meu Deus do céu. Olha lá, o menino já tá lá na frente. Ah, eu não vou conseguir esses oito esses minutos, não. Eu. O pior jogo que eu não gosto aqui é. é é a Torre do Inferno, meu Deus do céu Pior jogo do Roblox Eu não consigo passar daquela eu me Deus Vai... Aí, meu Deus A bola tem alguma coisa Quem é isso aqui? Seu amigo Eu tenho amigo adicionado no Roblox? Como assim? Deixa eu ver aqui Ó, oh, já falou, opa, opa, opa, eu, eu escrevi, eu, eu iria escrever, opa, eu escrevi, oa oh. tô gravando. Eita bicho bonito, que como assim eu não sei que eu tenho esse negócio de falar que eu tô gravando, o que? Ó, oh, eu só tenho 11 amigos adicionados, eu, eu nem conheço esse menino. <risos> que isso, <risos> bora aí, tenta! Quero ver se ela consegue. ah gira, não consigo sair da primeira fase. Velho, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quer ver que ela vai morrer? Vai morrer além onde eu morro também. Ah, aqui. Vai tentar Ah, aqui que eu morro também Quer ver? Ah, eu vou passar mais rápido Ah, gente, eu não consigo Pelo amor de Deus Gente, alguém vai nessa miséria para adiantar o relógio? Eu golfei aqui Não hum, nada, deu uma golfada aqui Eu vou perguntar, eu te conheço Eu não conheço menino não Faz tempo que eu não jogo Roblox Só, com, só com Cremilda Já tô com saudade de Cremilda S mais N lembra Muito bom Ah gente, eu oh, calho, véi. Meu Deus gente não eu tô perdendo gravação com isso com esse jogo gente olha e não precisava ter isso eu ficava na qual qual era o seu nome a ah, gente eu não lembro mas eu adiciono só os inscritos entendeu as pessoas me mandam convite eu não adiciono porque eu não conheço né pra que eu vou querer Ué, ó, não, agora que era pra morrer, eu não morro. Eu tava esperando a morte. Ah, é assim, né, jogo? É assim. Vai. Eu, tenho... eu não consigo passar rápido, meu ter caso é muito ruim. Ai, mentira! <risos> meu Deus, ninguém conseguiu. Olha ele, tava na frente, velho. Ó, oh, então vou continuar gravando para mostrar que ele é bom Vai, vai, vai Ma Ah, ele morreu, gente Meu ovo <risos> Com salsi Como é que é? Salsi Chagues. Ah, não pode Chagas é, ele censura Shai, porque censura salsicha, que preconceito é esse? Agora ovo não. Ainda bem, né? Porque ovo é vida. Nunca morri tanto na minha vida. Ah, você imagina eu. Eu consegui nem passar do primeiro. Ai! Ai! Fui! Fui! Foi, foi, fui, fui! Eu fui! Ai meu Deus! Ai, ai! Eu tô tremendo! <risos> gente, esse negócio que morre é muito bom, velho. O Roblox deveria colocar isso Você cai igual um peixe, uma bosta Um peixe, uma bosta, o okay. que? Ah, gente, cara, que eu não consigo sumir nessa bola Ó, oh, consegui chegar até o terceiro, pelo menos Ah pelo amor de Deus eu não consigo ó gente eu não vou desistir eu vou desistir gente o vídeo aqui tá gente não sério gente. vamos para outro jogo que eu irei escolher me segue vamos pra outro jogo vamos virar gravando hoje em dia o bagulho é louco o dia de gravar Roblox Vai. Ah, ah, ah! eu não mereço isso. aí ah, eu ainda não escolhi o outro jogo. Bora ver o que os, ami os amigos aqui estão jogando. Vamos no Pig. o oh, menino usado. Ah, não. Ele tá falando com outro. Pensei que ele tava me chamando pra ir na Pig. Eu não quero saber de Pig. Ai, ah, gente. Eu não vou conseguir, velho. Ah, não. Quanto isso... Isso vamos por os comerciais. Vou abrir a skin abri do batata, legal. Fogante. <Benedictone> <Entendi> <spe dealers> <episodes> I should say it